Oi pessoal, é... hoje eu vim aqui de novo divulgar um servidor do Discord, mas dessa vez ele não é meu, é de um amigo. Vou deixar o canal dele na descrição e eu tô divulgando aqui por causa que ele me deu VIP no servidor dele de graça, então eu vou divulgar porque... Sim, tá ligado? Então o nome do servidor é... Servidor do ghsc Que é o nome do canal dele O servidor é um servidor normal Mas é um servidor mais de jogo E eu acho que é isso, tá ligado? Tem bastante coisa da hora lá Ele ainda tá... Eu acho que ele ainda tá terminando o servidor E é isso Falou